Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hans e a gente vai fazer o react do Hellblade 2 O pessoal tá falando aí que foi insano Já saiu o vídeo lá no Gameplay RJ, já saiu o vídeo em alguns outros canais E eu quero ver, eu acho que esse aqui deve ser o original, né? Espero que seja Vamos lá Ovos com os brindes mais divertidos. Propaganda das americanas Patrocina nós, americanas E vamos lá React aí do novo Hellblade. Sign Perf Cut, take thirteen. Isso aí, é as gravações. I see through your darkness now. I see three your lies. I will show them how to see as I do. I will not appease your gods. I will destroy them. Cara, foi só isso, mas que insanidade. Eu vou colocar aqui em... no máximo agora para a gente poder ver de novo, porque eu vi na qualidade baixa. Agora na qualidade no máximo. Vamos ver. Pensa isso em 5 k mano. Tá vendo? Quando o vídeo ele é muito bem feito Cara Sinistro Tá vendo? Aquilo ali É ela gravando Tipo, prepare-se, vamos gravar Uma coisa assim E aí, é o jogo Olha o nível da captura de movimento Eu vejo eu vou mostrar como nos ver, como eu faço. Eu não vou apanhar os seus deuses. Caralho, mano... Eu vou destruí-los. Que loucura, velho! Que nível de captura de movimento, mano, que chocante! Sério mesmo, incrível! Meu Deus do céu. É, é isso. Eu acho que isso é a nova geração. Acredito que seja essa a nova geração. Feito na we end Engine 5, né? Mano. Mano, que insano. E aí, o que vocês acharam? Deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Valeu.